Fala rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje estamos conferindo o teste definitivo da Estrada CVT. Pois é, quem acompanha o canal sabe que a gente deu um rolé rapidinho nesse carro. O Marlos do Alto Segredo estava com ele, a gente foi lá e capturou o carro, deu uma voltinha rápida. Mas agora está aqui, bicho. Tamo com o carro só para gente. Teste completo, rodando bastante, fizemos muita coisa, deu para verificar consumo comportamento dessa transmissão, como ele se comporta no trânsito urbano, como ela se comporta na estrada. Vamos rodar nossa vinhetinha enquanto ela roda, você já deixa seu like, sua curtida, né ajuda a gente aí, já se inscreva no canal. Então vamos lá, vamos rodar enquanto a cigarra não para de cantar aqui na minha cabeça, beleza? A estrada CVT acabou de chegar no mercado para ser ali a opção para o consumidor que precisa de uma caçamba, precisa de cabine dupla, precisa das quatro portas e também da comodidade de uma transmissão automática. Pois é, quando você pensa nisso, você logo vem à mente a uma Toro. E se não for a Toro, a outra opção que você tinha até então eram as picapes médias que custam uma fortuna, não tem nada abaixo de 200 mil reais. Então esse carro, ele chegou no final do ano por 112 mil na versão Volcano e 117 na versão Ranch, para ser ali aquela opção da picape, cabine dupla, quatro portas, com transmissão automática, aquela comodidade que você tinha na Toro, só que numa escala reduzida e com um acabamento, um pouquinho inferior. Bom, mas isso não é nenhum desabono, pois esse carro aqui tem atributos interessantes, né? ele combina tudo isso que você precisa, essa praticidade da caçamba, com a lotação estendida e também a facilidade das quatro portas, agora com a comodidade da transmissão automática, que torna esse carro bem mais agradável de dirigir. É indicado para trabalho? Acredito que não, pois o seu preço torna. É, ele bastante proibitivo para um cara que vai usar para uma aplicação profissional Para um cara que vai carregar carga Eu considero indicado para o cara que quer um carro de passeio né, E precisa da caçamba É o cara que tem o carro para o trabalho, para o dia a dia né, Vai passear com a família, vai para um sítio no fim de semana Precisa levar alguma coisa Então é uma boa opção Para o cara que está indo para o trabalho véio, A não ser que o trabalho dele não demande você levar muito peso na caçamba seja um trabalho ali que você precisa de um porta-malas avantajado dessa caçamba, para você elevar seus volumes, elevar seu equipamento, tudo, mas que a prioridade do trabalho não seja ser de transportador, não seja ser de frete, por exemplo, pois aí você vai gastar muita grana, né, e você tem um espaço limitado de caçamba, então nesse caso valeria mais a pena o cara, bicho, se é para trabalhar como transportador, você opta ali, pela versão Cabine Plus, uma Endurance Plus, que é a versão mais acessível, ou você compra um fogão uma Fiorino, sacou, velho? Aí é manual mesmo, não vai querer esquentar a cabeça com caixa automática. Porque senão, bicho, é salgar carne podre, Você vai aumentar seu custo operacional, sua rentabilidade vai ser menor. Bom, em termos de conteúdo e conforto, esse carro é bem equipadinho, né? A versão Volcano é a topo de linha. O que você via na topo de linha manual, você vê aqui. né? É onde você tem multimídia com Android alto, é CarPlay sem fio, você tem aqui carregador por indução, né? Você tem uma sede sofisticados, você tem computador de bordo, né, faltou aqui nesse carro, é uma partida sem chave, faltou nesse carro aqui também, por exemplo, um ar-condicionado digital, que não tem, O um ar-condicionado é analógico, mas você tem aqui, tecla Sport, nessa né? essa tecla Sport aqui é meio, meio placebo assim, ou seja, ela ajusta as relações do CVT para ficar mais agressivo. E você também tem aqui aquele controle de tração plus, né, que ele funciona ali como um bloqueio de diferencial eletrônico nas rodas dianteiras, claro, ele não tem 4x4. A combinação da transmissão CVT com o motor 1.3 Firefly, deu à estrada uma comodidade que ela não conhecia até então nessa geração. Você já tinha carroceria com caminho dupla, as cinco lugares, as quatro portas, mas faltava ali um pouco mais de comodidade, um pouco mais de conforto para aquele consumidor que quer um carro polivalente, para ser o carro da semana, o carro do dia a dia, mas também contar ali com a facilidade da caçamba, essa praticidade ali para as suas atividades de final de semana ou até mesmo para combinar o trabalho com o lazer e a transmissão automática chega para suprir essa demanda, essa necessidade, e pelo princípio do funcionamento da transmissão CVT, ela age como qualquer outra caixa né, de variação contínua, ela sempre busca qual é a melhor faixa de rotação para a necessidade do motorista, né? se ele quer mais torque, se ele quer busca potência, se ele busca uma velocidade de cruzeiro e de modo eficiente, tanto é que é o seguinte, quando você não está pisando, quando você está andando de ruim esse carro está sempre marcando ali, conta na casa dos 1500 RPM. E quando você demanda torque, aí sim ele vai subir ali a rotação, vai buscar ali os picos de torque e potência que esse motor entrega. Quer ver? Mas demora, olha só. Vai lá em cima, vai lá no 5.000, por quê? Porque todo o torque desse carro bicho, aparece em rotação muito elevada, assim como o pico de potência. Já no modo manual, quando você tem ali a emulação de uma transmissão né, convencional automática, as trocas são bastante suaves, bastante tranquilinhas. assim, né? Um então, cara até me criticou, oh, o carro é CVT tem troca suave? Eu falei, tem, porque você tem um emulador de 7 marchas, então né, você chamou aqui, ó, reduziu uma. Reduziu aqui para segunda. Passei para terceira, subi para a quarta. Cara, imperceptível, sacou? Não tem tranco, não tem nada, bastante gostoso. Mas, geralmente, cara, você só chama esse carro aqui no manual quando você tem uma necessidade de torque ali, desesperado, né? Você quer manter um... Tá subindo a ladeira, você quer manter um nível de velocidade, um nível de rotação, aí você põe no manual, você trava ela, né, e, e ela se sustenta. O consumo combinado desse carro no urbano no rodoviário, abastecido com álcool, está na casa de 8,7 km por litro. Ou seja, para o uso com etanol, está até muito bom, sacou? Isso porque a transmissão, ela sempre privilegia né, uma tocada mais eficiente. Então, quando você está ali na sua velocidade, a 60, 70, 80, 90... Né, você está andando sempre ali com o pezinho leve, né, triscando o acelerador, baixa demanda, esse carro está posicionado na, a cerca de 1500 RPM, ou seja, né, você tem ali o mínimo de torque necessário para manter o seu deslocamento. A suspensão dessa estrada é, não difere nada das demais versões, tá? a adoção da caixa Automática do tipo CVT não mudou em nada. Então, é uma suspensão aqui feita para levar carga. Tem os batentes. Ela foi suavizada um pouquinho aqui para tornar a vida a bordo lá atrás mais confortável. Mas é uma suspensão de picape. Né? É uma suspensão que foi desenvolvida ali para levar peso. Tem fez de mola lá atrás. Então, ela chacoalha bastante. Ela pula bastante. só você passar no quebra-mola mais acelerado. Quem tiver lá atrás vai bater a cabeça no teto. Se for um pouco mais alto, se tiver, né? Então, é assim: são os ônus do bônus de ter uma caçamba, mas nada também compromete. Ela é bem firminha aqui, bem durinha, sacoleja um pouquinho, oscila um pouquinho na estrada. Então, não vale a pena querer entrar fincando. Sacou? Não é um carro esporte mas resolve muito bem ali, véio. principalmente quando você precisa botar peso ali, ela não bem, ela não vacila nunca. Então é isso, estrada Volcano CVT, pois é, a picape ganhou transmissão automática, atendeu um desejo do consumidor, né, que queria aliar a caçambinha com a comunidade da transmissão automática e as quatro portas somado aos cinco lugares, ou seja virou um carro de passeio com a caçamba atrás e agora sem o pedal da embreagem, beleza? Espero que tenham curtido. O que você acha desse carro? Né? Fala aí, o que você acha dessa versão CVT? Vale a pena não vale a pena? Comenta aí com a gente, beleza? Um grande abraço e até a próxima, valeu!